Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Este é um tutorial de como fazer a Kimki escorpião do Suzuya de Tokyo Go. As medidas da Kinky estarão na tela. Você vai utilizar acetato transparente, o tamanho do acetato dependerá de quantas kinks você irá fazer. Pedra da lua vermelha 5mm, tinta acrylex, aquele brilhante preto. Tinta spray metálica cromado e dourado ou ouro velho. Cola quente. Pincel. Massa de EVA para artesanato 50 gramas. Para mim, só deu para fazer uma kink, então se você quer fazer mais, você compra mais massa de EVA branco ou preto para não precisar pintar com tinta acrílica. Com os quatro materiais já em mão, você vai recortar o modelo no acetato um pouco maior do tamanho mostrado, somente a parte da lâmina. Com as quatro partes já recortadas, agora irá juntá-las colando com a cola quente. Utilizando novamente o acetato, desenhe o tamanho da ponta e recorte. Em seguida, use a cola quente e cola na ponta. Agora irá desenhar e recortar o modelo de baixo. Tendo já os dois lados do modelo recortados, você vai colar como mostra no vídeo. No meio, recortará um círculo. Nos lados, você pode fazer de dois jeitos. Você decide qual jeito quer fazer. O primeiro seria preencher os lados com a massa de V.A., O segundo é um pouco mais difícil. Desenho no acetato o lado para preencher. Recorte e cole como mostrado no vídeo. No meio Onde está o círculo, preencha com massa de EVA, deixando pouco fundo bem no meio. Pegue a massa de EVA para fazer o cabo. Faça do tamanho que preferir. Usando a foto como referência, comece a modelar até chegar à aparência desejada. Você pode usar uma lixa de unha e lixá-la se necessário. Depois de seco é a hora de pintar. Use tinta spray cromada ou prata e pinte a lâmina. Feito isso, pinte o início do cabo com tinta spray de cor dourada. Ou ouro velho. E finalize pintando o cabo com tinta acrílica brilhante preto. Para finalizar... Cole a pedra vermelha no círculo da lâmina com cola quente. E está pronta a sua Kinky Escorpião do Suzuki. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!